Em um mar de rosas, todos querem viver A vida é caprichosa, quer enganar você Nem tudo são flores, as flores têm espinhos As dores te lapidam e modam seu caminho Em um mar de rosas, todos querem viver a vida é caprichosa Quer enganar você Nem tudo são flores As flores têm espinhos As dores te lapidam E moldam o seu caminho Cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente faz E quanto mais a gente espera ser feliz mas as cagadas da vida aumentam mais Cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente faz Sempre tentando encontrar amor e paz Mas as cagadas da vida aumentam mais Aduline a sua alma e a vida com cagadas, Mas precisa de calma Pra semente ser germinada adorme a sua alma E a vida com cagadas, Mas precisa de calma Pra semente, ser germinada Cagadas da vida que a gente fez Cagadas da vida que a gente faz Eterna busca tentando ser feliz Mas as cagadas da vida aumentam mais